Será que como fica o meu financiamento imobiliário no valor de R$ 180 mil e um prazo de 360 meses ou até mesmo em 5 anos? Será que muda alguma coisa na taxa de juros? Será que um prazo menor o financiamento fica mais barato? Será que um prazo mais estendido fica mais barato? Se tem essa dúvida, acompanha a gente até o final desse vídeo. Roda a vieta! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal GR Serviços Financeiros, aqui é a Fabiana Tudo bem família, aqui é o Gabriel, bem-vindos E hoje a gente traz esse tema aqui muito legal para você aqui Que tá pensando em financiar ou já tem um financiamento E queria saber, entender melhor sobre o assunto num né, prazo estendido ou um prazo menor, como vai ficar, tá? Espero que vocês gostem desse conteúdo, mas eu peço que vocês já se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre que a gente postar um vídeo novo, você ser o primeiro a receber. Curta, comenta e compartilha aí que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Isso aí. E ó, deixa aquele like também para fortalecer o canal, não custa nada para você e ajuda muito ao YouTube entender que o nosso canal tem grande relevância. Então, pessoal, a gente fez uma simulação aqui para um imóvel de 180 mil que você queira comprar aí, sendo uma casa ou talvez um apartamento, que você agradou, tá? O banco ele vai financiar 80% desse imóvel. O Gabriel vai te passar aqui como ficaria os prazos e valores. Isso aí, galera. Para você que tem dúvidas sobre prazos maiores ou menores, será que paga menos juros ou mais juros, tudo isso vai de acordo com a simulação feita com o seu perfil de cliente, tá? Então, uma simulação que fizemos aqui de um cliente nosso, só para você ter uma noção como que vai ficar. Pelo prazo de 360 meses, né? Que é um prazo de 30 anos, é a primeira simulação. Então vamos lá comigo. O valor é de 180 mil, dá como suposição que é uma casa que você quer comprar. Você tem que ter em mãos pelo menos 36 mil tá? para dar como entrada. Pode ser o saldo do FGTS, pode ser dinheiro. Se for na planta, pode parcelar com a construtora. Isso é uma coisa negociável. Mas nessa simulação, para vocês terem a linha de raciocínio aqui, o banco ele vai financiar o valor de 144 mil deste imóvel, ok? Usamos na simulação a tabela PRICE. Tá? Você tem duas escolhas para o seu financiamento imobiliário, tabela SAC ou PRICE. A SAC é amortização constante, né? então ela vai caindo, né? amortizando percentuais a percentuais cada mês e ano, ok? E já a PRICE ela é linear do início ao fim, ela vai cobrar o valor do financiamento corrigido pela TR. Então, vamos lá. Esse valor ficou na simulação, o valor de R$ 1.372,70 pela tabela Price que escolhemos para fazer a simulação para você, ok? A renda, para comprovar três vezes valor dessa parcela, tem que ser pelo menos R$ 4.200. Dá para somar renda? Dá. Dá para somar renda você, esposo, pai, mãe... Né? Pode ser que você quiser, beleza? Isso aí vai de acordo com o critério de cada banco também, Isso tá? Isso aí, Fabiana. Então, vamos lá. Na simulação, o valor de R$ de 1.372,70 pelo prazo de 30 anos. Um saldo devedor total que ficaria para poder pagar em 30 anos seria R$ 494.172. Então, este ficaria o valor para você poder quitar, né? Então eu te dá um exemplo, você financiou esse imóvel no valor de 180 mil, né? o banco ele financiou 80%, que é equivalente a 144 mil, e totalizando no prazo de 30 anos, teria que pagar 494.172 e... de saldo devedor total deste imóvel. Por causa mesmo. do tempo, tá? Então Isso só para vocês entenderem o tempo de 30 anos, o Gabriel vai te passar aqui mais opção para você. Isso aí, então em 30 anos eu ficaria dessa forma. Agora vamos supor que você ah, tem uma renda um pouco maior, eu consigo comprar esse mesmo imóvel e financiar num prazo menor. Será que eu posso? Ou será que é só 30 anos que todo mundo fala? Sim, você pode. Então nessa outra simulação, o mesmo imóvel, só que num prazo de 5 anos, 60 meses. Muito rápido. Como que ficaria? Você teria que ter uma parcela né, em 60 meses, na simulação que fizemos, de 3.132,21 centavos, ok? Para comprovar três vezes o valor dessa parcela, uma renda de pelo menos 9.500. Ah, 9.500 eu posso juntar eu, meu pai e minha mãe? Pode. Eu, meu pai e meu irmão? Pode também, não tem problema. Então você tem que comprovar essa renda aí, né? Equivalente a esse, que pode ser soma Isso de aí. renda ou até mesmo pode fazer com contador, né? Uma renda, né? Extra. Isso aí. Mas dessa forma sendo comprovado, né? Tudo certinho. Agora vamos lá. O saldo devedor total dessas, dessa somatória, né, desse prazo de 5 anos somente, ficaria um saldo devedor de 187.932,60. Será que diminuiu? Eu vi que diminuiu bastante, né? Se você pode pagar um prazo menor, vale a pena para você. Em 5 anos você reduz muito no seu orçamento aí, vai pagar muito menos. Agora vamos fazer aqui na outra simulação de 180 meses, tá? O mesmo valor do imóvel, de 180 mil, ok? O banco financiando os mesmos 144 mil reais, né? Que é o valor do imóvel, você ficaria com prazo de 180 meses, com a parcela de 1.633,27 centavos. Na somativa desse prazo, o seu saldo devedor total ficaria de 293 mil 988,60 centavos. Então ainda assim ficou mais barato do prazo que em 30 menor, anos, né? né? O então, prazo foi de 15 anos, né? Prazo bacana. E a renda para comprovar teria que ser de 4.900. Então uma renda legal você pode pagar em menos tempo, em vez de 30 pode financiar em 15, né? Talvez aí isso pode ajudar bastante. Lembrando que você ainda pode abater no seu saldo FGTS a cada dois em dois anos amortizando sempre pelo prazo no saldo devedor, que te ajuda também a quitar mais rápido e pagar menos juros, ok? E agora vamos lá, como que ficaria a somatória total de todos esses prazos? Então pessoal, aqui okay, eu vou te passar aqui para vocês entenderem a diferença, tá? Em um prazo de 360 meses, se você escolher financiar o seu imóvel nesse prazo de 360 meses, você vai pagar aqui o total do seu financiamento, um valor de R$ reais, certo? Agora, em um prazo de 60 meses, se você escolher optar em um prazo de 60 meses que você quer financiar, você vai pagar, no total do seu financiamento, um valor de R$ reais, ok? Então, vamos lá, família. No comparativo né, de 5 anos ou 30 anos, vamos ver qual é mais econômico. Como a Fabiana falou, o saldo total financiado, então comparado aí de 30 anos para 5 anos, você vai ter uma economia de 306.239,40 centavos. Olha, se você pode financiar em menos tempo, em 5 anos, é muito mais vantagem para você que vai pagar muito menos juros no seu financiamento e vai quitar mais rápido, né? Então essa é uma boa economia que você vai ter. Lembrando que ainda você pode abater todo o valor que você tenha em mãos Escolhendo é optar em abater pelo saldo devedor para que está mais rápido também. É, se caso você escolher em 360 meses, você também pode é, amortizar o juros. Isso aí. Então você pagou a sua parcela do mês, por exemplo, seu financiamento, mas se você quiser depois... Pagar 300, 400 a mais, isso abater aí, sempre os seus juros. Você opta sempre escolher abatimento pelo saldo devedor. Dentro do seu aplicativo do banco deve ter isso aí que vai te ajudar, beleza? Se caso não tiver, tem consultado o gerente. E se você deixar nos comentários que quer saber um vídeo exclusivo sobre isso, nós vamos fazer para você também, para você entender como escolher, né? Optar pelo saldo devedor, abater o valor que você tem a mais para reduzir os seus juros e quitar mais rápido o seu financiamento. A gente fez também outro comparativo aqui para você entender melhor e decidir qual que, é que fica melhor para você, tá? É, o financiamento aqui no prazo de 360 meses, é, o total financiado, igual a gente falou, acima, fica R$ 494.172. Agora, se você optar em financiar em um prazo de 180 meses, vai ficar o total do seu financiamento R$ 293.172 e R$ 988,60, tá? Daí para você entender a diferença aqui o Gabriel vai te falar aqui. Isso um aí. Comentário. Então, pelo prazo de 360 meses, que é 30 anos, e a redução, né, para metade, que é 180 meses, que é 15 anos. Então, só de você escolher pagar pela metade, você já tem economia de juros, né? Somando os dois, você vai ter uma economia de 200.183 e 40 centavos. Por quê? Você não está pagando um prazo tão longo. Está pagando em 15 anos. Então vale muito a pena também para você que quer pagar em prazo menor. Ok? Então vamos para a próxima, que é a próxima e a última, para você ver como que ficaria entre 15 anos e 60 meses, que é 5 anos. Qual ficaria mais vantajoso para você? Já lembrando que é de acordo com sua renda, tá? De acordo com o que você pode pagar. Vamos lá, Fabiana. Então, em um prazo de 180 meses, você pagaria o total financiado R$ 293.988,60 do financiamento desse imóvel, ok? Agora, no prazo de 60 meses, que é em 5 anos, você pagaria um valor de R$ 187.932,60 no total do seu financiamento. Isso aí, somando os dois total financiados, né, num prazo de 5 anos ou de 15 anos, mas econômica é em 5 anos. Se você pode pagar em 5 anos, vale a pena, porque você vai ter economia de R$ 106.056, ok? Então, esse valor você vai ter aí de economia para você e pode quitar muito mais rápido o valor do seu imóvel. Agora, lembrando, pessoal, mesmo que você escolha um prazo maior, 360 meses ou 180, é, mesmo assim não fica assim, você ficar preso ao total do saldo né devedor que está devendo ali com o banco. Porque você pode amortizar os juros. Então, um exemplo, você pagou a parcela do mês do seu financiamento, se você conseguir pagar 300, 400 a mais, vai bater sempre nos juros. Isso no aí. aplicativo do seu banco, normalmente tem esse cálculo lá mostrando quanto se você pagar a mais para reduzir, amortizar esses juros. Aí. Caso não tenha, você tem que ir no seu banco consultar lá e pedir como ficaria para amortizar esses juros aí. aí. Ah, eu tenho 5 mil restantes. como que é... ficaria aí para me reduzir abatendo no meu saldo devedor? Você pode pagar 5 parcelas, 8 parcelas e reduzir muito mais um prazo, né? Do que você pagar somente a parcela do mês. do mês. Porque quando você paga somente a parcela do mês, você está pagando praticamente juros. mais da metade aí em juros e a outra parte vai ser amortizada no saldo devedor. Então vale muito a pena você sempre, quando tem um dinheiro sobrando, amortizar para quitar mais rápido o seu financiamento. E você que tinha essa dúvida, só podia financiar o seu imóvel em 30 anos, que a maioria do povo fala em 30 anos, 30 anos, ah, é uma dívida de 30 anos, não. Você pode escolher o prazo que você consegue pagar. Ou em 35 anos também, né? Isso aí. Então tem financiamento de 35 anos, você pode escolher o prazo que você quer de acordo com o que o banco deixou de opção para você, ok? Ok. Então fica essa dica aí do financiamento e se você gostou desse vídeo, já deixa nos comentários aqui abaixo, fala o que você achou do vídeo, o que você quer que a gente traz mais de diferencial para vocês. Então pessoal, qual é o benefício do financiamento? O financiamento você já consegue morar rapidamente no seu imóvel aí que você escolheu, que você agradou, tá? E você não fica presa aos juros como as pessoas costumam dizer basta você entender como que é o financiamento e você consegue se amortizar os juros aí e prazos aí para ficar melhores para você isso aí como falamos aqui para você né nesse vídeo você pode escolher em prazos menores que fica dentro do seu orçamento né de acordo com a sua renda você pode sempre um dinheirinho que sobrou abater sobre o saldo devedor então o financiamento você vai ter o seu imóvel de imediato a casa que você sonhava você vai ter ela e você tem todo esse benefício também pode abater mais rápido né pelo saldo devedor, pode escolher prazos menores, então isso, esse é um vídeo que ninguém falou para você, mas estamos trazendo aí quentinho para você entender que você tem esse benefício em mãos. E lembrando que você compra o um imóvel hoje, amanhã, daqui a um ano já está valorizado esse imóvel, então é um excelente benefício sim isso investir aí. em imóveis. Isso, e você investiu no seu imóvel, na sua casa, no seu apartamento, que tem uma boa localização geográfica, vai ter empreendimentos próximos a ele, mercados, padarias, shoppings, próximo a ele, então ele vai valorizar cada vez mais. O seu imóvel não vai perder preço, mas sim vai crescer, imóvel sempre é um bom investimento. Então tá aí uma boa dica também para você que vai financiar o seu imóvel, como você pode economizar e conquistar o seu imóvel para viver de rendas, né, de aluguéis, se você que já tem um imóvel ou você que está conquistando o seu primeiro imóvel, a sua primeira casa, seu primeiro apartamento. Então, pessoal, se você já encontrou o imóvel que você deseja financiar, sendo ele casa ou apartamento, ou até mesmo uma construção em um terreno que você já tenha, tá? Você também pode fazer um financiamento de uma construção. A gente vai deixar o link abaixo aqui para você fazer a simulação aí. A gente atende em todo lugar do Brasil. Isso aí, sendo aprovado, o banco faz a alienação deste imóvel, você já tem ele em suas mãos, em sua posse, ok? E, ó, comenta, compartilha. Deixa aquele like camarada aqui para nos ajudar. E também se inscreve no canal, se está chegando agora, né? E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá? Forte abraço, família. Até a próxima.